Toque por cima do vôlei, ou toque amortecido, quando a bola vem alta, ou quando a gente vai fazer o um levantamento, quando a bola é passada para o meio da quadra, para quem está na rede, aí usa o toque por cima, beleza? Já sabemos do que se trata, certo? Posição das mãos, dá testa para cima, né? junta os polegares, o indicador, junta os dois, e separa eles agora Afasta os dedos da mão, total Abre, abre assim, isso aqui, ó, ó. Isso, tá beleza? Tá? separou? Qual que é o desenho que forma com os triângulo. polegares e o indicador junto? Um triângulo? É o triângulo, deixa eu ver É o um triângulo ou... Ou, quer ver, ó Ou um balãozinho da festa Julina Isso é, parece o quê? Uma coxinha É, parece coxinha, é verdade Parece uma coxinha, isso Afasta os dedos das mãos, afasta Agora o polegar e o indicador tem que estar na mesma distância Aqui, ó Ó, quer ver? Olha aqui, ó Olha, olha a distância aqui, olha a distância aqui, ó Então, vira um pouquinho mais porque... O formato da mão, ela tem que ficar côncava O que, que é a côncava? Imagine que vocês estão segurando a bola. Então a mão tem que ficar redondinha, assim ó, côncava. Redondinha, segurando a bola. Côncava, ó, como se estivesse segurando a bola. Isso aí, perfeito, deixa eu ver. Isso, mão côncava, isso aí, como se estivesse segurando a bola. Já vou ver. Isso, mão côncava, isso, isso. Isso aí, isso aí. Vamos para a próxima fase agora. a a de pegar a bola, a gente tem que conseguir enxergar a bola para baixo do braço aqui, tá? Isso. Vai lá, entra de novo. Embaixo da bola, entra embaixo. Tem que entrar embaixo da bola. Vai, polegar embaixo da bola. Mais uma. Mais uma, polegar bem embaixo. Isso, boa. Polegar bem embaixo.